Fala, galera, é o seguinte, ó, no vídeo de hoje nós vamos liberar o Coronel Huffs E vamos jogar com ele, sim, o novo Brawler cromático do Brawl Stars Liga só, aqui, no canal Bruno Clash okay. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, já estamos aqui e vamos falar de Brawl Stars porque hoje tem Brawler novo, rapaziada Isso mesmo, Coronel Ruffs! Então tá na tela pra vocês já agora o Coronel Ruffs, mano Olha que top Vou chamar de cachorrão Tamo aqui com um cachorrão, mano Que tá muito legal, tá insano Dá uma olhada na roupa do Coronel Ruffs, O famoso cachorrão Rabinho balançando, de boas Roupinha de coronel, meu mano, é, respeita, irmão, respeita, tá bonito, hein? Bom, é um Brawler cromático, o Ruffs dispara um feixe de laser duplo que ricocheteia nas paredes, então bate nas paredes e ricocheteia. O Super é um suporte aéreo que causa dano aos inimigos e deixa um acelerador para os aliados. Bom, ele puxa o Super, vem uma bombona aérea e dá dano naquele local... E ele deixa ali um... ele, ele fala acelerador Mas é um, um... parece um osso É esse mesmo símbolo que tem aqui na, no boné... no boné, não no, no, no cap dele, não sei como chama aí na, na boina dele E você passa por cima, o seu dano dá, dá mais dano, dá mais cura também É uma doideira, mano, vamos, vamos ver direitinho, calma Vamos lá, ataque, defesa, utilidade Pedido de reforços o suporte É o super, né? Vamos ver aqui, ó Laser duplo, feixe duplo de, do Ruffs Ricocheteia nas paredes várias vezes e também acerta inimigos atrás de abrigos Olha que interessante, hein? Dano de 2V, 2 de 700, alcance longo, velocidade de recarga rápido, hein? Ó, oh, bacana é, Velocidade de movimento dele é normal e ele tem 4 de 200 de saúde, de vida O super dele, Rufus ordena um lançamento aéreo que causa dano aos inimigos E deixa um acelerador para Brawler Aliados o acelerador aumenta os pontos de vida e o dano causado, mas não pode ser acumulado. Seu efeito é anulado quando o Brawler é derrotado, entendeu? É isso. E o alcance do super é longo, então dá pra puxar bem longo mesmo, tranquilão. De buenas, né? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada então no acessório. Rufus arrementa três sacos de areia para se proteger. Cada saco tem dois mil de vida. Olha, ele joga sacos de areia e dá 2 mil ah não, cada saco tem 2 mil de vida, então ele faz meio uma barreira Será que é uma barreira? Vamos dar uma olhada depois né, testando na prática Vamos ver então o poder estrela O super, o super de Ruffles inclui uma bomba que inflige mil de pontos de dano aos inimigos Além de também destruir paredes Então a, além do, do que vai acontecer no super normalmente Com o poder estrela você infringe mais mil de ponto de dano aos inimigos E também destrói paredes, quebra paredes também Então é interessante também hein este o Coronel Rafo, suporte e é cromático Bom, mas eu vou mostrar pra vocês agora uma coisa muito interessante Dá uma olhada nessa tela de carregamento Olha isso aqui que top, dá uma olhada Incrível, animal a nova tela de entrada do Brawl Stars, mano Tá demais realmente Bom, agora vamos jogar com o nosso Brawler novo O famoso cachorrão Bora lá Vamos lá, porque olha, essa terra de carregamento tá linda demais Bora testar aqui então, famoso cachorrão Olha lá, hein, vamos dar o um tiro aqui, ó Nossa, é bem longo Ó, ah, deixa eu ver o ricochete Ah, ele divide as balas também, não é simplesmente ricochetei os dois e GG Ele também divide as balas, por isso que elas saem duas Então, interessante, ó, vamos soltar aqui o um saco de areia Ah, olha lá, é tipo uns obstáculos, ó Eu passo por cima deles, será que os caras passam? Acho que não, hein Acho que não, hein Acaba chamando atenção também Opa, opa Ah, vamos ver agora, interessante O uh, super, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bateu, quebrou tudo, hein Quebrou tudo lá, ah, olha lá o negócio que eu te falei Vamos ver, vamos ver Beleza, tamo aqui de boas vamos, Eu já tô com, ó Vamos soltar lá, ó lá, ó lá, ó lá Nossa Soltou ali, boa Nossa, olha o dano que toma, hein Olha o dano que toma, hein Soltei ali os sacos de areia. E a gente vai aqui tentando entender como é que funciona essa doideira. Ó, os sacos de areia vão protegendo. Ó. 40 de, de vida ali, ó. É muito, é muito saco de areia, né? Vamos botar mais aqui. Vamos botar mais. A gente vai aqui, ó. Nossa. Caraca, moleque. Ainda aumenta aí nosso dano. Aumenta nossa saúde também. É top, é top. Só que não acumula. Tipo, o que, que é não acumular? É se eu pegar de novo esse próximo... Ele não vai aumentar o dano Aumentar mais ainda, dobrar, sabe? Não é acumulativo Ele é um por vez Pegou um, zero o outro e, e ficou o, o atual O legal é isso aí, ó as, as, Os sacos de areia ficam lá Os sacos de areia ficam lá, de boas Vamos pegar agora? Ó Opa, opa, boa A gente vai controlando aqui E agora a gente solta ali o... Ó, o da hora demais Nossa, você viu? Meu Deus do céu, vocês viram o dano? Chegou do ar ali e matou ali de boas. Caracalhês, mano. Bora mais um, vamos jogar mais um modo agora pra gente ver como que é. Vamos lá. Vamos lá então agora no combate, pra ver aí solo como ele se sai, né? Vamos ver como vai funcionar o, ele no solo, o cachorrão. Famoso cachorrão, já vou aqui, ó. Já vou, ó, 1400 de, de dano em cada batida ali no nível... No, quando ele tá no nível máximo, né? E... Sem Power Cups. Power Ups, Power Ups, Power Cups. Que, que Power Cups? Por que eu tô falando Power Cups? Opa, já dei um dano ali. Oh, escapou ali e foi pro outro lado. Ele foi pro outro lado, a gente pega aqui, ó. 1.680 já tá dando de dano. Já bateu mais um pouquinho. Vamos dar mais um dano aqui pra pegar mais uma. E vamos aqui, ó, pegar mais uma ali, hein. Vamos lá, mais uma. Beleza. Vamos aqui... Opa Opa Aí sim Vamos lá, vamos lá Beleza, beleza Peguei aqui E top, estamos mais três Barreira ali, barreirinha É louco olha as barreiras aí, ó, ó, isso que atrapalha, atrapalha eles. O dano não vem em mim, entendeu? Ah, mano. Deixa eu ver ali como vai ser esse momento final, hein? Esse momento final, hein? Botar umas barreiras aqui, beleza? Que coisa colocar lá. E agora a gente finaliza aqui, ó. Boa, boa, boa, boa, boa. E aí acabou aqui. GGzaço, deu bom aqui no combateira Funcionou, hein, rapaziada Funcionou, hein Muito bom, em primeiro lugar e deu bom Bora mais uma Vamos lá então agora no caça estrela Pra tentar ver como funciona ele aqui O cachorrão, famoso cachorrão Bora lá então, hein Vamos ver como vai ser aqui no caça estrela Se a galera vai pegar pesado Olha lá, hein, vamos ficar esperto aqui Colocar aqui meus sacos de areia Eita danado, já pegou eu ali, o coach Mandou bem, o coach, mandou bem Bom, o saco de areia acaba distraindo, né? Ele serve pra distrair ali Opa, opa, quase, quase Boa Deixa eu ver, Oh, o cara tá ali, ó Tá ali, ó Aí, ó, eita, pegou, errou o bagulho hein? Errou, errou Eita Caraca, tô me expondo demais, vou ter que ficar controlado, né? Eu sou suporte Então vou ficar de boas ali Vamos lá, vamos ajudar Eita Tá, mano, mano, mano. Boa. Beleza, matou ali. Oh, oh, matou, boa. Aí, ó, só dando dano de longe. E a gente solta ali o nosso superzão pra dar aquela ajuda também. Opa, ah, então. Tá, já sei o que eu vou fazer. Então na hora de fugir, você acaba soltando o seu... as suas, como chama? Boa. Ai, pega. Uh, pegou quase, hein. Você solta os seus sacos de areia... E aí o dano dos caras acaba sendo um saco E não em você, ó Entendeu? Você escapa do dano Isso é muito bom Boa, ó, funcionou E aí a gente vai vendo aqui que o dano vai acontecendo, hein Ó, ó Já foi, já foi, já foi Ai, meu Deus Pegou, você viu? Pegou, mano, tá maluco Vamos lá, vamos lá, vamos lá, será que a gente perde? Xiii, vai dar ruim, mano essa aqui acho que não vai dar não, hein? Vamos ver. Será? Hum... Vamos lá, vamos lá. Soltei lá atrás, soltei lá atrás. Isso aí pode dar bom, hein? Isso aí pode dar bom, hein? Isso aí pode dar bom. Nossa, 28, 29. Nossa, mano. Doideira, doideira. Perdemos pros bots, mas foi por dois. Meu amigo, que doideira. Mas foi legal, foi legal. Galera, esse é o famoso cachorrão, mano, esse é o famoso cachorrão O nosso queridíssimo Rufus Ó, da hora demais, hein Deixa eu mostrar aqui pra vocês a tela do Coronel Rufus, da hora demais Gostei aí do nosso Brawler Topster E com certeza vai ser muito legal jogar com ele, galera Então não se esqueçam Vai sair na próxima atualização a Atualização que tá chegando aí Fica ligado que pode ter vídeo a qualquer momento E se você não se inscreveu aqui no canal ainda É só clicar no botãozão aí Se inscreve agora e não vacila, beleza? Então é isso, manos. Não esquece de deixar seu like. Tamo junto. Voltamos a qualquer momento. Isso mesmo. Pode ter novidade. Então não vacila. Se liga. Então é isso, manos. Obrigado. Falhou. E fui.